Chegou a hora Fique mais perto Tem gente fazendo uma nova escola Se você quer Hoje a gente começa a acompanhar o trabalho da professora Beatriz com a turma do segundo ano, do segundo ciclo, da NF de Mercindo da Costa Brandão. Então, gente, vamos começar um programa hoje. E alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer esse começo? Ele pode entrar entrando e a professora dá o sinal. A professora dá o sinal e é. vocês é. entrando na sala. A gente chegando. Chegando de casa é. na escola. É a gente começou na merenda. Por que começar na merenda? Porque a gente vai falar sobre os alimentos hoje, né? Ah, então você já acha que a gente já poderia ir direto ao assunto? É. <risos> Eu tô com fome, sim. Então você começaria pela merenda, Eu não. Não, mas... Eu, você... pode... Eu prefiro a professora bater ah. no um sinal e nós to... todos entrando. Eu prefiro que na área da que você... eles <risos> A hora do recreio é a mesma hora da merenda? É, é? é... Não, não. não, primeiro a gente toma merenda. Depois depois do a merenda. Depois a gente a merenda. Peraí, primeiro vocês comem. Isso, depois a merenda. recreio. Quem gostaria de vir aqui? É Flávia? Isso. Aqui no quadro negro. E a gente coloca todas as ideias. E a gente faz votação, é isso? É. Começar merenda. Merenda e. Não. Entrando sinal. com mochila e sinal Fazendo a chamada Você comanda a votação E pela chamada, pode ser? Eu voto pela merenda Um, quatro e Tem que começar pelo sinal Sete então no sinal, Flávia E tira o da mochila do Héctor Quem e... quer começar pelo recreio? gostaria no... <risos> de... E começar pela chamada. Nem a pessoa que deu a ideia gostaria? É que veio uma ideia melhor, né? Então. Mas não tem problema, então. Você deu uma ideia, mas preferiu outra, não foi? Então eu procurando a vitória, <risos> Nós começarmos o recreio. <risos> as decisões com a turma pode demorar mais, mas é um ótimo exercício para o pensamento, para o desenvolvimento da cidadania e uma ótima forma de envolver as crianças. Porque se a gente chega fazendo, a gente chega aí e ir para, direto para o recreio não vai ter lógica. Para ter essa saúde de fazer esses exercícios a gente precisa comer bem. Primeiro, comer... Aí a gente faz o exercício e mostra como que a gente comeu. Aí continua o programa inteiro. Esse é. programa vai passar para os professores e eles sabem a sequência né, do que acontece, é. como é que é, entendeu? A, lógica já, que... tá, a lógica já está aqui na votação, vocês escolheram, então já tem uma lógica. Ninguém está fingindo que vocês estão no recreio Sim. e a gente vai chegar. O barato da história é, vocês é, chegaram a uma conclusão que querem começar pelo recreio. Então vamos para o recreio. Então essa é a lógica. Entendeu? A lógica já foi. Já tá ali a lógica, na votação. Então vamos começar pelo recreio? Vou tirar os times então. Deu pra ver que eles se envolveram muito e o nosso programa ganhou com isso. Porque o início que eles sugeriram pro programa é super criativo e diferente dos outros dias. a gente conseguir essa força toda aí, o que a gente precisa? Comer! Vamos, então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos subir? O que me preocupa bastante é a maneira com que vocês se alimentam. A gente sabe que tem bastante gente aqui fã daquelas famosas besteiras, né? Dá o um exemplo de uma aí, todo mundo gosta. Essa escola trabalha a questão da alimentação das crianças porque sabe que elas estão em fase de crescimento e precisam comer bem. Mas para isso, precisam de informações sobre os alimentos. A gente sabe que vocês gostam de comer todas essas coisas, mas a gente tem que comer umas outras coisas também importantes. Então a gente precisa comer o quê? Verdura. Verdura. Verdura. Verdura. Carne, carne, filho, na alimentação que a gente tem aqui na escola, o que, que a gente junta é, as vitaminas, as carnes, os legumes, as verduras? Em qual alimentação? Sopa. Na merenda. <sos> e o que, que a gente tem na merenda? Sopa, sopa, sopa rosto, risoto, macarrão. Vocês têm risoto aqui? É, delícia! É, Poeta. É, é, muito bem, essa. quem é que poderia então conversar com a gente um pouquinho sobre a merenda? Quem é que poderia dar é alguma... A, céu, a, céu, a céu, céu, céu, Quem é céu? a A Então tá bom, então a gente vai até lá, pedir para ela dar algumas professor, instruções. Professor. Essa conversa foi um despertar para o assunto. As crianças agora vão comer a merenda e conversar com quem cuida da alimentação delas aqui na escola, a merendeira e a nutricionista. Bom dia, gente! Bom dia! Hoje nós temos risoto de frango, que é uma comida muito gostosa, que vocês adoram. Então, vocês podem se servir, né? Ô, Selma, na minha época de escola, a gente não se servia. Agora já mudou isso? Não, mudou. Agora eles se servem, eles sabem a quantidade do, do que eles querem comer, não tem desperdício. Pode. às vezes eles reclamam, eles reclamam, dizendo, e hoje não tá bom? Ah, de vez em quando reclama. Sempre tem é. um outro que reclama, né? E você às vezes acha que não fica bom, às vezes... Não, porque em geral a merenda é nutritiva, né? Só que os valores deles é a geração hambúrgueres. agora coisa assim, né? Verdura. Quando eu quero repetir, Mas os cuidados que eu tenho que ter? A gente tem que colocar a nossa quantidade para depois não jogar no lixo. Pegar pouco para depois não jogar no lixo. Ah, não encostar a colher que eu vou servir no meu prato. Por quê? Porque senão não, pega doença. Pessoal, eu trouxe para vocês então uma pessoa para falar sobre nutrição. Quem é essa pessoa? é isso? É a Jaqueline, tá? Bom dia, né? Bom dia. Eu trabalho lá na merenda escolar, na cozinha central, onde faz a merenda que vocês acabaram de comer, tá? Pelo jeito todo mundo gostou, né? A merenda é uma parte importante da alimentação diária nossa. Aqui, ó, é uma pirâmide de alimentos. Então, essa pirâmide a gente ensina como a gente deve se alimentar corretamente. A base mais larga estão os alimentos que a gente deve comer em maior quantidade nas refeições. Que são os alimentos energéticos. E acima deles estão os alimentos que nos fornecem vitaminas, sais minerais e fibras. Eles são chamados de alimentos reguladores. E passando desse grupo, a gente vai para o grupo dos construtores. O que, que os construtores vão fazer com o nosso organismo? Construir, construir. Construir. o quê? O nosso corpo, o nosso crescimento, reparar os nossos tecidos quando a gente fica doente. O bico da pirâmide, Agora, que é onde vocês sabe, gostam, né? Esses alimentos aqui estão lá no bico da pirâmide, lá no topo da pirâmide. Eu eles são dos biscoitos recheados, são as gulazemas, né? São os sorvetes. É? Podemos ver que os conceitos da aula podem ser dados em outros espaços fora da sala de aula. Na quadra, depois da queimada, a professora comentou a relação entre exercício físico e os alimentos. E depois, no refeitório, enquanto se serviam, as crianças refletiam sobre isso e decidiam sozinhas o quanto queriam comer e se iam repetir ou não. E agora, elas estão discutindo quais os alimentos que elas comem e aprendendo como o corpo utiliza esses alimentos. Com tudo isso, a turma não só amplia o conhecimento sobre alimentação e saúde, mas também vai definindo as suas ações e atitudes em relação à alimentação. Oi, professora, olha, saber, o hambúrguer, ele é feito de pão, de carne, de salada e de ovo. Então, olha, de queijo, boa, lembrou? Então, é saudável. Ele, na realidade, é um alimento completo, sim. O único problema é a quantidade de gordura. Ele é bem gorduroso. Se a gente ficar é, comendo bastante comida, assim, as, só, é, é, só, só salada também, a gente pode ficar gordinho? Pode, porque assim, muitas vezes você come arroz, feijão, carne, salada. Só que você come também um pouco acima do que você precisa. Então, tudo que você come acima do que você precisa, fica no seu corpo em forma de gordura. Enfim, a gente descobriu que temos um monte de dúvidas relacionadas à alimentação. E a Jaqueline fez esse convite para a ah, gente ir até a cozinha central. central. central. É, e é eu... Onde faz a preparação da merenda escolar para todas toda as escolas escola. de Santo André. Então eu acho que seria legal a gente, esses dias, pensar um pouco sobre essa questão da alimentação que a Jaqueline já falou. E trazer mais dúvidas para que a gente possa ainda especular mais esse assunto. Vocês não acham? Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Meu Deus. Até, o dia da Até o dia da cozinha. Obrigada. Tá. A gente está indo agora para a cozinha industrial de Santo André, a CRAISA, que prepara 50 mil merendas por dia para a rede pública. Podemos ir para todo mundo aqui. Aqui é o é, Sacolão! É, é. O é, que é, é o aqui? sacolão. Ah, o sacolão. Não. É o, o que é aqui? é aqui? Ah, que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? que é que é que é que é Avenida do aqui? O que Avenida que Estamos agora na cozinha central do Kraisa. Vamos entrar e conhecer o funcionamento dessa cozinha. Bom dia! Bom dia. A toquinha vocês já sabem para que precisa? Para colocar na cabeça. É, pra Cabelo da comida. Isso mesmo. Exatamente. Então cada um pegando uma toquinha, ai, podem ir colocando ai, que a gente vai entrar na cozinha. Gabriel. Coloca, Hector. Ah, professora, é o, professor, professor, o Ué, mas vamos entrar num lugar que tem comida, não pode... Pensou Meu cabelo chegar... não cai. Não, não tem isso. Você já ir. pensou chegar lá na escola, um cabelo na merenda? De jeito nenhum. Ninguém come. Não, quem é? disse que... Professora, é? cadê, cadê a sua? Enxerga a pacareca, professora. Cadê a não, sua, Gabriel? Então me dá, por favor, nós vamos colocar. Sem é colocar ninguém pode. Merenda. Vamos agora entrar na cozinha onde é preparada a merenda. Né? Vamos até lá? Então vamos lá. Em Santo André, merenda. a gente tem a cozinha central, que é essa cozinha que a gente está, que produz a merenda para as escolas. Então quem vai comer de manhã, a merenda está pronta às 6 horas. Né? E quem vai comer à tarde é essa produção que você está vendo aqui. A merendeira só vai mesmo preparar o macarrão. As duas pinhas, então vai, as duas pinhas aí, vai. É importante que a monitora e a professora aproveitem as oportunidades da visita para fazer as relações entre o que as crianças estão vendo e o que elas estavam trabalhando na sala de aula. Então, olha, hoje nós estamos fazendo o cadáver sopa de macarrão, legumes e carne. A cozinheira... Então, explica para eles o que você já fez aqui hoje. É uma média de 480 litros eu vou tirar hoje nessa caldeira. A produção, em média, sai de 50 mil merendas. Quer dizer, 50, dá mais ou menos uns 10 mil litros de sopa. Então, como a gente explicou, é aquela alimentação equilibrada. Que ela tem um pouquinho de cada é, elemento a gente, que vocês já aprenderam. E caldo legume também é feito aqui nessa área. Nossa Senhora, ah, o seu perigo de... Olha, também temos queimar... Sim, tem encostar lá, tem é que encostar dentro. Claro, por isso que tem que ser bem que e ela tem a prática. Seram 26 anos que ela faz isso não Ela deve ter dado uma encostadinha ali, mas olha lá. Olha ah, lá a prática dela, olha lá. Olha lá, é, vai encher de novo, olha lá, menina. Elas vão, olha, elas vão mexendo por quê? Vai é, acrescentar o macarrão. Ela tem que no braço. Olha, realmente é um trabalho bem exaustivo. Tá, Elas tem que estar sempre trocando as atividades. Aqui, uma câmera rigorista, câmera como eu falei. Conferido e colocado nos caminhões Para vai treinado escola. É! A merenda está pronta. Vamos tomar merenda então? Vamos, criança, vamos. vamos comer a merenda. Depois de tomar a sopa, nós vamos voltar para a escola e vamos tirar o peso e a altura das crianças para a gente saber em que nível nutricional elas se encontram. As nutricionistas estão aqui colocando a fita métrica nessa superfície plana porque as crianças têm que encostar para você medir a altura. E por que é importante medir a altura? É, Apesar de a medida é super para estar avaliando está dentro da criança, né? Está dentro do peso. Toda vez que a criança vai ao pediatra, o pediatra também faz essa medida. Aqui, para nós, é um trabalho específico nosso. Qual é essa referência padrão de peso e medida de altura? A gente tem uma tabela, é... nós brasileiros não temos, essa tabela é americana. É o C, é CDC 2000. Ela é uma curva, Traça, peso-altura, peso-idade, peso-estatura. Então a gente avalia conformidade, peso, aí classifica essa criança nessa curva. Mas, infelizmente a gente só tem um padrão americano né, dessa curva, nós não temos um padrão brasileiro. Vocês né? discutem essa, essa questão, essa possibilidade? É, os órgãos, né? órgãos, as faculdades estão tentando fazer esses, os padrões brasileiros. né? 800. É importante que a escola faça esse acompanhamento para poder detectar distúrbios da saúde ou desequilíbrios da alimentação das crianças. A alteração da relação do peso e da altura pode indicar, por exemplo, uma doença interna sem sintomas ou obesidade ou anemia. Como é que as professoras podem estar fazendo essa medida de altura e de peso? Nessa escola aconteceu que eles entraram em contato conosco, que somos nutricionistas, tem a área toda da alimentação aqui, que é atrás, comanda essa parte de alimentação aqui em Santo André, mas todo o professor ele pode estar tá procurando gerar convênios com as faculdades, com os estudantes de nutrição, para estar tá dando, dando aula, dando uma orientação, explicando sobre, um pouco sobre alimentação. Os profissionais, eles têm as tabelas certas para estar tá comparando se a criança está obesa, está desnutrida. É muito bom ter o acompanhamento do profissional nutricionista, que ele é... Ele está capacitado para ver esses outros casos também, porque nem todo mundo tá vai, naquela, se abraçar, vai se enquadrar se abraçar, naquilo. Né? Hoje em dia, em qualquer área pedagógica, a, a primeira norma é essa. A professora cuida da saúde física, e nisso está incluída a questão da alimentação, e faz parte mesmo... Da então, tarefa da professora, não só ensinar lógico. ou desenvolver a parte intelectual, mas a criança como um todo, né? Quando a professora detecta algum problema, ou que sente que, que pode ser nutrição, que... altura, peso, qual é o encaminhamento que ela deve fazer? Então, eu acho que em princípio com os pais, né? Verificando com os pais o que, que acontece, como está a família. É, o pediatra também vai estar tá encaminhando para uma nutricionista. Você já viveu uma situação dessa? É, é. principalmente essas crianças né, que não tomam café de, na, na uhum. reunião, a gente pergunta, né? E pede e realmente de pais, isso né? na reunião de pais. E aí pede para que leve ao pediatra, né? Tem crianças que às vezes não aceitam leite logo de manhã, então, que substitua por alguma outra coisa, né? Que possa estar. Tá ajudando, deixando mais, eles ficam até mais é, espertos assim, eles chegam na escola meio assim, cansados, você fala, o que será que está acontecendo? Aí você vai lá, dá uma bolacha, já refresca um pouco, já fica um pouco melhor. Depois da merenda, você vê que eles ficam mais ativos. O né? café da manhã é a principal refeição, porque depende da criança ou da mãe, vai dormir cedo, aí fica um longo período... Né, sem junto. comer. E o nosso corpo, mesmo em repouso, ele gasta energia, ele precisa de alimento. Então é fundamental o café da manhã mesmo, incentivar isso. Depois da conversa com as nutricionistas e da aula lá fora na cozinha central, a professora propôs para os alunos que eles mesmos fizessem alguma coisa saudável na cozinha da escola. A partir daquela classificação nutritiva dos alimentos, eles escolheram fazer uma salada de frutas. É. E a outra gente vai colocar o leite Para que a gente vai fazer essa salada de fruta? Para reunir bastante vitaminas? Isso, para reunir bastante vitamina numa única alimentação, que é a qual que a gente sugeriu? Salada de fruta. Isso, muito bem. O que, que a gente vai colocar nessa salada de fruta? Quem é que trouxe o que aí? Laranja, melão, maçã, uva, banana. A gente começar. Tá? Ah, ah é. é. é. é o que a gente O que a gente vai fazer agora com as frutas? É, lavar Por que, que a gente não e pode dá. comer sem lavar? Com micróbios Então vamos lá pra gente lavar as frutas Pra gente preparar aí a coisa gostosa Vamos lá Mas a gente é. também que fazer Quem tem habilidade agora é com tirou o cabinho? Bem lavadinho? Tira Tá. Precisa lavar depois que tirou esse cabinho verde aí? Daí a gente pega aqui e a gente acorda. Ah, você vai fazer como? Pegar aqui, ó. Ai, vai por ali. Vai lavar. Tá. tá. Mandré, quem te ensinou a tirar o verdinho? Hã? Você aprendeu sozinho? De tanto comemorando? Não pode sujeira lá dentro, não pode sujeira no ralo, acontece? Esse desperdício de água aqui, ó. É um do que é tem que hein? pode importar. Vimos até aqui que a professora Beatriz explorou de várias formas as informações necessárias para as crianças entenderem a importância nutricional da alimentação. Ela criou espaços para que outros adultos falassem, para que as crianças fizessem perguntas, tomassem suas decisões e refletissem sobre sua própria alimentação. Ela fez sua parte, que é planejar, organizar e conduzir o processo democraticamente. Pessoal, chegou a hora tão esperada, né? A hora mais gostosa aí de todo aquele preparo. O que, que a gente vai comer? Ah, ah, com leite condensado. Inclusive. Esse é o detalhe. Isso. Nossa Você...